Somos companheiros, amigos e irmãos De certa maneira, nós, hoje nós que atuamos né, no movimento de arte, no, no ambiente espírita e que para a associação a gente chama simplesmente de artista espírita a gente colhe, a gente tem acesso a hoje a um campo que foi semeado por muita gente antes de nós, que começou lá ainda, no instante da codificação. Kardec traz para a gente, registrado na Revista Espírita, as informações de como os artistas dialogavam naquele trabalho, de auxiliar na codificação, a presença de alguns deles na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A gente vai ter isso no Brasil repercutindo com com Humberto Brossolo, com Dona Maria Máximo, no começo do século passado. A gente vai ter Leopoldo Machado utilizando a arte como atividade auxiliar na evangelização, na divulgação do Espiritismo. O trabalho de todos esses Espíritos de ontem né? é o campo que hoje a gente atua. E a atualidade, da mesma forma, é muito diversa, é muito plural no nosso movimento espírita, de maneira geral no pensamento sobre o espiritismo na sociedade e também na nossa prática artística. É Encontrar-se, através de um evento, que seja, encontrar artistas espíritas de diversos lugares do país, nos ouvir, nos conhecer, aprender a nos amar com a diferença, com a diversidade, com a pluralidade das linguagens e possibilidades artísticas, a dança presente, a poesia, o teatro, a música, o audiovisual, as artes visuais, os quadrinhos, tantas outras possibilidades da nossa prática artística com teor, com a ética, com o comprometimento do espiritismo. Esse é o objetivo de um encontro. E o Encontro Nacional de Arte Espírita é essa possibilidade. Nada mais que isso. A oportunidade da gente se ver no palco, se conhecer artisticamente nos espaços, na sua manifestação artística, a oportunidade de trocar experiência, trocar experiência através de painéis, de estudos onde eu conto a minha dificuldade, que pode ser a mesma que a sua, as minhas soluções que podem ajudar a você encontrar as suas soluções, sem nenhum desejo de encontrar uma resposta só, porque a diversidade nos dá muitas possibilidades e isso é bacana. Esse, essa é a ideia que faz a gente se reunir, se organizar, os artistas de São Paulo se prepararem para receber é, artistas do país inteiro, do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Oeste ao Leste, nos encontrarmos é, sob a proteção de São Paulo para nos inspirar e motivar o nosso fazer. que eu quero saber é o eu não mais ver o que Tá, né? Então, hoje em dia, eu me vejo e muito grata pela homenagem. É, acho que de muito mais de amigos, a gente não merece isso, mas desejar amigos é uma coisa muito, muito especial para mim e vocês com uhum. essa é atividade de encontro ali, a gente tem uma nova atualidade assim. A gente não está passando todo o sentimento, todo o pensamento. É bom. É É bom. É É bom. É com a de gente, dispensar é a e uh. é. a gente vê é uma para a gente é encontra muitas pessoas, outros corações, um sentimento de para essas informações. Yeah, I'm the most famous. É, em Goiânia tem o Cana, que vem da Mânia, vários outros cursos em Rio de Janeiro, vários outros cursos Minas Gerais, tantos outros que foram se juntando e a gente tem quantidade de pessoas. Mas pegando principalmente com carinho de vocês, né? A linha de compreensão e ajudando também a sala, que A nossa a gente nessa é questão. É, em relação ao procedimento, vamos trabalhar o almoço, as duas uma as duas, e logo depois teremos as atividades da tarde: será a luta da teremos uma apresentação artística né? e também a palestra do nosso novo presidente. Ah, a de que a gente fala na segurança da informação geral, você, então, isso na computação, vai, tá, tá, tá, tá, tá, tá, O mundo um da nossa aqui. Ele é todo mais forte, pelo amor de Deus. Eu vou ensaiar aqui O último mundo um dos da noite. Sim. A gente tem um A gente tem <c1> um anyway, tá dos da A Copa da cidade Por um penso que vou farejar. É tanta dor Que até se suportar. Em oração, peço para a gente isso que eu vou precisar. A A gente cansa, mas não tem esperança. O plano não é um pai de inimigos, uma coisa que é cinquenta um, so... is... men... e O segundo Encontro Nacional de Arte Espírita é a possibilidade da gente se reencontrar. Vem participar conosco também desse espaço, ver o que o outro está fazendo, oferecer o que você está fazendo, se mostrar, seus sentimentos, sua produção artística e conhecer gente do país inteiro, da dança, da música, do teatro, de todas as possibilidades de linguagens artísticas. A Associação Brasileira de Artistas Espíritas não tem outro objetivo central que não seja propiciar espaço para o nosso aperfeiçoamento daquilo que a gente faz no ambiente espírita. Estar próximo do outro é oportunidade de a gente se aperfeiçoar, conhecer novas formas de fazer, estando juntos e descobrindo e renovando a sua. A associação foi criada com esse sonho de que ela possa ser uma pessoa institucional, jurídica, que represente aqueles que desejam reforçar o seu trabalho com a arte espírita. O objetivo central do segundo Encontro Nacional de Arte Espírita é propiciar um espaço de convivência fraterna, afetiva, entre os artistas espíritas. Isso é, um, é uma meta e é uma tarefa da, da Abrarte. E como não poderia deixar de ser diferente, né? Estando em São Paulo, a parceria... Da e São Paulo é fundamental para materializar esse desejo, porque juntos, é juntos que a gente encontra força para resolver, encontrar soluções para um grande desafio que é reunir uh, artistas do país inteiro no mesmo espaço físico. Nós somos estrelas que Jesus espalhou pelo universo, pelo Brasil, para que brilhem, brilhem muito, deixemos que a luz que há em nós brilhe. Brilhem artistas, mas deixem brilhar a mensagem do Evangelho, sempre, a que vivifica e a que transforma. Muito obrigado, esperamos que vocês tenham realmente apreciado esse momento, mais este fórum, e que o próximo seja ainda melhor do que este que nós vivemos aqui com novos sentimentos, reencontrando amigos e fazendo outros tantos. Que Jesus nos abençoe.